E aí, tudo bem? Meu nome é René Ricardo, é, eu sou empreendedor digital desde 2014 e algumas pessoas me perguntam é, como eu poderia fazer para montar um, pro, um projeto digital. Né? E algumas pessoas têm dúvidas de será que é muito difícil, será que é muito fácil, é, qual é a principal dificuldade? Bom, é, em primeiro lugar que o projeto digital... Né, é, é todo um processo que você vai fazer para trabalhar é, com produtos sendo produtos eles produtos físicos ou produtos digitais no meu caso eu trabalho apenas com produtos digitais e trabalho com dois nichos né nichos de mercado que mais pra frente eu vou eu já gravei é, um vídeo sobre nichos de mercado né? Mas eu vou gravar um outro vídeo sobre nichos de mercado, é, mais, com mais, é, é, com mais é, exemplos, né? E onde a pessoa vai, eu vou tirar mais dúvidas sobre nichos de mercado, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender sobre um projeto digital é isso, tá? É, primeiro, qual o tipo de nicho que eu pretendo trabalhar? Se é, um, se é um projeto voltado para o nicho de, de saúde, bem-estar, é, emagrecimento, é, massa muscular. Então é isso que você tem que ver primeiramente. Segundamente, você vai ter que ver é, se o seu projeto é voltado para venda ou é apenas voltado para é, demonstrar produtos, assim como se fosse uma vitrine virtual, certo? E você tem que entender também a toda a lógica de venda é, do seu projeto, tá bom? É, o seu projeto, ele vai ser um projeto é, voltado apenas para visitas, e nessas visitas você vai ter vendas, você vai, ter, você vai querer é, trabalhar com o um projeto completo, por exemplo... É, Trabalhar com site, trabalhar com blog, trabalhar com rede social, trabalhar com vídeo, né? Trabalhar com e-mail marketing. Então tudo isso tem que ser definido dentro do seu projeto digital, certo? No meu caso, eu trabalho com todos, tá? Então eu tenho blogs, eu tenho dois blogs, eu trabalho também com duas fanpages é, dentro do facebook e também trabalho com dois canais dentro do youtube e eu ainda tenho o dailymotion que também é um canal de vídeo que é, me dá o apoio para um determinado nicho que eu trabalho então tudo isso mas não é que eu defini que este seria é, o meu projeto final não isso daí foi acontecendo e eu fui fazendo é, todas essas coisas e é, fui fazendo e quando eu fui ver, todo o processo já estava feito. Né? Então, é, o básico de você entender como funciona um projeto digital é esse. Então, é, eu aconselho que você coloque no papel, certo? Aquilo que você pretende fazer e é, veja a viabilidade de você estipular é, um projeto digital, tá? É, eu quero, para você entender melhor toda a temática do projeto digital Eu quero recomendar aqui que você conheça o Fórmula Negócio Online certo? Que é um curso do Alex Vargas Que ele vai te explicar todo o processo de marketing digital Desde o começo até o final E aí você vai entender como você vai montar o seu projeto de forma coerente para que você possa ver qual a melhor, o melhor nicho para você poder atuar e também é, a melhor forma de atuação de, do seu projeto digital. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.